Olá, aqui é o Bill e hoje é dia de Line of Sight E com mais um episódio da série Armas E a nossa arma escolhida de hoje é a nossa querida M4A1 Então, bora para os ajustes Lembrando que esses ajustes é minha, minha dica Então, se você quiser usar ou não, vai do seu critério Vamos lá, boca de sino divino Cano curto reforçado Utilistário superior e lateral eu não uso Porque é a lanterna ou laser e eu não gosto de usar O Promag, né, pra... Dá mais precisão Uma mira de 4x Para caso seu inimigo esteja um pouco longe Carregador padrão Caso queira mudar, aumenta um pouquinho de dano só E a estrutura é a cor dela Se você estiver se perguntando De onde consegui essa skin É para quem jogou o close de Beta é, A gente ganhou essa skin né? Então, bora pro jogo Então <tos> Então, a M4A1, mais conhecida como a Coach, foi criada em 1994 nos Estados Unidos e é produzida até nos dias de hoje. Uma carabina de meia longo alcance muito boa para mapas mais abertos. Por isso eu recomendo uma mira de 4X para você acertar o seu inimigo com mais precisão e de longe. Não precisa ser a de 12, porque a de 12 é... como eu posso dizer... Ela, ela aproxima demais você perde muita visão do, da mira. Então, se, se tiver alguém do seu lado, você não vai ver. E eu, eu não recomendo, uma de 4x já está de bom tamanho Ela é boa em qualquer modo de jogo Porém eu uso mais ela no procurar e destruir e na dominação Que geralmente os mapas são mais abertos e dá para se posicionar melhor Que o segredo para usar uma, ela, além de acertar <risos> os tiros É ter uma boa posição, você se posiciona e sempre que der usa a mira Porque quando você usa a precisão fica muito boa, melhor do que sem mirar e, pelo amor de deus, né? tem que prestar atenção no, no mapa Porque mesmo com a 4x você perde um pouco de visão Então se tiver alguém chegando do seu lado, se você não ouvir Ou caso ele dê um tiro e estiver no radar Olhando no radar Você já vê que ele está do seu lado, você já solta a mira e já fica esperando ele Então galera é isso, essa foi a M4A1 Espero que vocês tenham gostado o vídeo já está chegando no fim, eu vou deixar o resto da gameplay para vocês assistirem Se vocês gostaram ou não, deixe sua avaliação aí Se você é novo no canal, bem-vindo e se quiser receber mais conteúdo, é só se inscrever A próxima arma é só deixar nos comentários Ah, e o próximo vídeo não vai ser de arma, vai ser uma gameplay ao vivo Porque eu sempre estou gravando em cima de uma gameplay minha Então na próxima vai ser uma gameplay ao vivo Se você quer participar da gravação, é só me adicionar no jogo que eu te mando uma mensagem É bio, normal, como que está aparecendo aí então aquele abraço, falou, valeu!